Pronto. E aí, galerinha, então aí vamos pra fazer uma petrolífica aí, vamos ver se vai dar certo isso, né, que o bagulho aí, não sei se vai dar certo ou não, né, e vamos ver. Tentar, né? Tentar, né. Tem uma base bem ali, ó, Flora claro, a gente deu uma volta dele. Aham Ei, viadagem pra... Está os desviando é a 100 lira. Você tá de longe Sim Olha o carinha, ah, carinha matando o cientista Torrent l 300 ah, é o no cargo lá. No barcão eles estão fazendo É Ah é legal Tem aqui para o um barco né? Um de longe parece que é um barco É, vir, cara. Sim Cara, vamos matar os dois de baixo ali Vamos ter que puxar, que essa arma aqui não Sim, vai dar né, pra vai matar muito de longe tá? não Entendi. É, toca aí, cara Depois é o... O pico de forraia. Beleza Vamos tentar matar para nós os de baixo